Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar, hoje terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre seguro agrícola. Também vamos atualizar as informações sobre o plantio do algodão. Os trabalhos já começaram no Oeste Baiano com boas perspectivas. Vamos atualizar os indicadores agrícolas, trazer a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Em agrolink.com.br você vai saber que o agro brasileiro fechou as exportações no último mês de outubro, batendo a casa dos 8 bilhões de dólares. Este resultado é 10% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O valor bruto da produção do frango em 2022 também pode aumentar cerca de 10% em relação à previsão inicial. A expectativa é de que a proteína tenha maior expansão na pecuária no próximo ano. Também é destaque no portal AgroLink que o Brasil está usando a soja para vender mais carne do que na Argentina. O país exporta uma tonelada de carne para cada três toneladas de farelo de soja. No Mato Grosso, o Ministério Público quer manter o calendário da oleaginose. Os órgãos recomendam que o calendário do plantio siga entre setembro e dezembro. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. Na abertura do programa de hoje, vamos falar sobre a cultura do algodão, em específico a produção no oeste baiano. Nessa semana, os produtores já iniciaram os trabalhos de plantio. Esse cenário foi acompanhado de perto pela repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Os produtores de algodão da região oeste da Bahia começaram a semeadura da safra 2021-2022 nesta semana. O vazio sanitário da cultura encerrou no sábado, dia 20, e a expectativa para o próximo ciclo é boa. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, prevê um crescimento de 9% em relação à safra anterior. No ciclo 2020-2021, foram plantados mais de 266 mil hectares, dos quais 98% foram produzidos na região oeste e no cerrado baiano. Para o próximo ano, produtores decidiram ampliar a área em alguns casos, em até 22%. O maior desafio para o próximo ciclo está nos custos de produção, já que com a alta do dólar, muitos produtos estão acima do preço médio, impactando o planejamento na lavoura. No site do Portal AgroLink, você encontra as informações completas sobre a produção de algodão. Aline Merladete para o Portal AgroLink.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 Pois bem, estamos com um padrão bem típico de verão, o que é de se esperar, já que estamos migrando para o final da primavera. Então as chuvas na forma de pancadas isoladas começam a ocorrer com maior frequência, e muitas vezes essas chuvas são na forma de temporais que podem ser acompanhados de granizo, vendavais, trovoadas, mas que chove numa localidade e não chove na outra. Em algumas localidades será esse o comportamento esperado para hoje. Além disso, temos a atuação da Alta da Bolívia, que é um sistema de ventos em aproximadamente 10 km de altitude, que gira no sentido anti-horário, favorecendo o levantamento do ar e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas. Este sistema está posicionado sobre o Mato Grosso e vai contribuir para chuvas sobre o Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do Tocantins e até algumas outras áreas do sul da região norte. Mas como mencionei anteriormente, as chuvas seguem no padrão mais irregular. Por outro lado, a massa de ar quente e seco ganha intensidade entre o Paraná e metade sul de Minas Gerais. O tempo seco também vai dominar grande parte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, inclusive com temperaturas elevadas. Porém, a presença de uma região de baixa pressão sobre o leste de Santa Catarina favorece a ocorrência de temporais entre o nordeste do Rio Grande do Sul até o litoral do Paraná, que mais uma vez... Serão características de verão. Nas áreas produtoras do Mato Piba também temos perspectivas de chuvas para hoje. E inclusive, o clima está favorecendo o ritmo da semeadura da soja na região. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre seguro rural. Os desafios impostos para garantir a segurança da lavoura seguem aumentando justamente em função das variações climáticas. Por isso hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Motrone, vice-presidente da New e Seguros. Antes de mais nada, muito obrigado por essa entrevista. Motrone, para iniciarmos este bate-papo, eu gostaria que o senhor contextualizasse o atual cenário hoje do mercado agrícola no Brasil. O mercado vem crescendo, né? bastante nos últimos anos, em função muito do, do, do esforço do governo em aumentar a subvenção federal e novos produtos começam a surgir, como produto paramétrico, novos tipos de cobertura. Então a gente vê com muito bons olhos, né? a gente vê uma evolução bem grande, novas, novas seguradoras também entrando no mercado, que cria mais competição, cria é, é, traz inovação, é, muita tecnologia sendo utilizada no mercado Censuramento remoto, de utilização de drones, de radar Nós mesmo aqui na Nui Resolvemos estabelecer é, um, um time dedicado a isso né, Dedicado só a questões tecnológicas Para nos auxiliar tanto na, na, na avaliação de risco como na, no silício né. Então, resumidamente é, O mercado vem crescendo Vem cada dia mais se profissionalizando e a expectativa é que isso continue. Sim, o produtor ele se mostra receptível em aderir ao plano ou ainda se mostra resistente? O produtor rural sim, cada vez a cada dia mais receptivo ao seguro, até porque as questões climáticas que antes a gente via é, problemas, ou problemas mais sérios. Um, um a cada uma safra a cada dez anos uma safra a cada cinco anos a gente quase que toda safra em algum em alguma região do país você tem é, problemas severos climáticos então isso cria uma percepção de risco maior por parte do produtor rural consequentemente a gente tem é, é, aumenta essa penetração do seguro é, que ainda né é baixa se comparada a outros outros países do mundo, mas vem, vem crescendo novamente, também por conta da, da, não só da percepção de risco, mas também por conta da, do todo o apoio governamental no é, é, programa de, de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. Agora, a Motrone, quais são as principais intempéries atendidas pelo Seguro Rural? A maior delas, o que vem causando historicamente maior problema, maior dano, maior perda, é a seca. Mas a gente, as apólices de multi-risco, né, que são as mais comercializadas, ela cobre incêndio, ela cobra seca, ela cobra chuva excessiva, ela cobre variação de temperatura, é, geada, granizo. Né, a, a, a, a, a geada, inclusive, foi algo agora nessa última safra que prejudicou muito as lavouras, né, foi uma seca prolongada, seguida de gerada, ou seja, aquelas lavouras de milho saprinha de inverno, é, que, não, que, que estavam, vamos dizer assim, se salvando, foram acometidas pela geada e então, principalmente no Paraná, e a quebra de estátuas foi muito forte né, nesse, último, nesse último inverno, que certamente causa uma percepção de risco maior e vai fazer com que é, as contratações se mantenham no nível. Bastante razoável para a próxima estátua. Próxima né? Seja verão já foi, né? mas para a próxima estátua de inverno. Existe algum estado onde a adesão dos segurados é maior? Porque isso ocorre? Paraná né, tem uma grande adesão, é o maior estado sob a ótica do seguro, né? Que mais contrata seguro, exatamente por essa percepção maior de risco. É, Rio Grande do Sul também é um, um outro estado bem grande quase com o mesmo nível de, de contratação do Paraná pois são os estados que, que, que tem né, é, bom, tem as cooperativas e revendas de né, bastante desenvolvidas que é, influenciam também nessa questão do seguro mas tem uma questão climática uma percepção de risco maior por isso é, acabam sendo os maiores também na contratação da Sim. Agora, Rodrigo Motrone, constatado o sinistro, o caso ele é resolvido facilmente ou ele acaba sendo judicializado? Existe alguma alternativa para facilitar este trâmite? Conforme o produto o seguro vai ficando cada vez mais, é, sendo cada vez mais divulgado né, e sendo cada vez mais conhecido pelo produtor, o processo vai se simplificando. É, vai simplificando. E, além disso, tem muita tecnologia sendo implementada nesse processo que vem ajudando também, ajudando até no sentido de, de, de evitar judicializações, né? porque com imagens fica difícil contestar. Né? Então, é, é um processo que tem regras, então é muito importante que a contratação seja feita através de corretores especializados que entendam do assunto para que esses corretores passem para o produtor todas as regras, como se deve acionar o um sinistro, quais os cuidados que tem que ter, e assim você tem um, um processo tranquilo de regulação do sinistro. E para concluirmos, qual é hoje o grande diferencial da Niube, hoje em detrimento às demais seguradoras? Hoje a gente está entre as cinco maiores seguradoras do mercado agrícola né, no Brasil, e o grande diferencial nosso é de pessoas, né? a gente tem hoje, posso dizer sem medo de errar, que temos aí o time, o melhor time de, de seguro agrícola do país. Né? A gente conta com três, doutor... três agrônomos com doutorado, cada um em uma área específica. Temos mais quatro agrônomos é, é, com mestrado. É, temos diversos outros profissionais na área de, de, de ciências atuariais, de agronomia também, com muito com larga experiência no mercado. E o outro grande diferencial é a nossa área de data science, a né? nossa área de tecnologia, né? onde a gente é, é, produz internamente é, algoritmos e, e um material extenso que nos auxilia em, tanto na é, é, análise do risco, na análise da, da, das propostas, como é, nos auxilia também na regulação do, dos sinistros, né? de fazer uma regulação mais rápida e muito mais assertiva. E toda a parte de monitoramento e censureamento remoto também, que a gente é, não terceiriza, né? a gente faz internamente. Então esses são os grandes diferenciais aí que é, hoje não, não, é, não tem nenhum, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma companhia com... É, um, um, um time tão especializado e com essa é, é, com todo esse ferramental tecnológico interno né? tem portanto essa entrevista com o Rodrigo Motrone a pauta hoje foi seguro rural Antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos aos indicadores econômicos. O milho, saca de 60 quilos, abre a terça-feira, sendo vendida a R$ 87,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. R$ 80,00 em Uberaba, Minas Gerais, R$ 75,00 é o indicador do milho em Rio Verde Goiás. Mesmo indicador em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Atualizando o mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. または